E aí, gente, todos muito bem-vindos É o Bigodonari, cara, eu tô muito Muito feliz, porque uma coisa Que eu não esperava, aconteceu É sério, há muito tempo no canal, eu fiz um vídeo Abrindo os melhores baús do Clash Royale E ainda nem existiam esses baús De hoje em dia, né, o baú do Relâmpago o Baú do relendário Lendário, que garante uma Lendária, e era tudo muito na sorte Esse gostinho de, será que Vem Lendária? E os baús que eu estou Falando, são os baús super mágico Gigante, lendário E mano, é sério, eu eu tava jogando uma partida, eu vou deixar até o vídeo, porque eu, enfim, não sabia que eu ia ganhar o baú, quando eu ganhei o baú, eu botei pra gravar na hora, porque eu não sabia que eu ia ganhar, aí eu fui no status real e fui ver qual era o meu próximo baú, e o meu próximo baú foi o baú lendário eu fiz um vídeo já, agora, acabei de fazer um vídeo, pegando o baú lendário ao vivo, jogando a partida e pegando ele mas, aconteceu um problema eu perdi o vídeo, é sério eu perdi a gameplay, eu não sei o que tá acontecendo ultimamente, o azar tá grande aqui, mas assim não muda o fato de que eu consegui baús eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô muito feliz por isso, mano, porque esses baús são os baús do Ash e Raiz e é sério, eu não sabia que demorava tanto mas demora de um jeito que vocês não têm noção Eu vou até mostrar um replayzinho Vou tentar achar um vídeo meu antigo do canal Pegando esses baús aí Porque faz muito tempo, cara Eu fiz isso, eu tô com 7 meses de canal e eu fiz isso uma vez na vida Eu consegui esses baús uma vez na vida Desde que eu tô jogando Clash Royale E dessa vez eu entrei no ciclo E consegui pegar eles, novamente Então galera, tá aqui ó Um baú lendário, um baú super mágico Um baú gigante e mais esse baúzinho lendário Que veio aqui na loja Os dois vão abrir lendário e eu vou começar agora abrindo gigante aí, que é pra começar, ou começar de leve, né? Vai que vem lendário já, hein? Vai que vem Vai lendário. Aí o cara tem que virar, uh, ter nascido cabelo do baú. Já estamos aqui dentro do Clash e olha só, mano, o baú gigante já tá pra abrir ali, né? Já consigo abrir, na verdade. E tá aqui o baú lendário e o baú super mágico. Esse baúzinho aqui, bicho, que podia ser o mágico, né mesmo? Vai ficar bonitinho ali todos os baús raiz do Clash reality. Mas assim, eu tô muito feliz, porque eu também tenho mais esse baú aqui gigante das missões. E se você quiser ver uma abertura deles, mano, já desce aqui embaixo, Deixa muito, muito like E também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, beleza? Que provavelmente no vídeo de amanhã eu vou abrir esses baús Eu vou botar pra abrir agora, mas muito provável não vai estar tá aberto Mas mesmo assim eu vou acabar gemando um pouquinho Só pra eu poder fazer o vídeo Mas para tudo! Antes de começar o vídeo pra valer Eu queria pedir pra você que não me segue ainda no Instagram Mano, meu Instagram é JVFeio. Me segue lá, mano, pra acompanhar tudo que Acontece por aqui. Futuramente Eu estarei fazendo sorteios de gift card por lá Então já se adianta, corre, me segue É @jvfeio, eu vou deixar aqui Embaixo e também na descrição. Me segue Nós tamo junto. Então galera, eu vou usar esse deck Aqui de Peca, Corredor e avaliação com o Fantasma Real Mas se você não tiver o Fantasma Real, você pode usar o Cavaleiro Bora baixar a batalha aqui, vamos ver com quem que a gente vai jogar Tamo jogando contra o Xantius, Santos, beleza. Estamos aqui com aquele deckzinho de peca favorável. Aquele deckzinho de peca que é um sucesso do rolê, tranquilo. Vamos ver o que o Santos está preparando para nós. Aí, o Santos começou com o Cavaleiro lá de trás, então nós vamos começar também com o nosso Mago Elétrico aqui de trás, entendeu? Sempre frescura, sem bobagem. E já vamos tacar a peca aqui na frente. hoje eu tô agressivo, cara. Hoje eu tô assim, ó, tipo, muito doido, entendeu? Vamos tacar aqui, beleza. E já vou preparar as flechas da minha mão Porque provavelmente ele tem algum modo feitiço Algum modo feitiço não Beleza, cara Agressivo você Conseguimos matar tudo ali que ele fez Então assim, tá valendo Foi uma troca justa <risos> Digamos que foi isso Foi uma troca justa aqui do Santos Tranquilo, vamos fazer o seguinte Hoje eu tô meio desado, cara Não sei o que tá acontecendo com a minha mente Que que eu tô meio... Eu tô meio tanso Pra tudo É sério Hoje o dia tá sendo meio tenso Mas vamos lá Bora atacar o corredor aqui E vamos ver o que que o... O FED, o FED, <risos> O que, que eu chamei o cara de FED? que foi o jogador que eu joguei agora há pouco aqui, chamado de FED FED, aí ficou na minha cabeça esse nome, mas beleza, bora dividir aqui o Guardinhas E mano, o que, que será que esse cara tem mais no deck dele? Estou curioso, estou curioso Vamos vir em Fantasma Real aqui atrás, vamos ver FED, só vem querido, só vem, aqui ó E não sei o que tá acontecendo hoje, tá demorando muito pra sair as cartas, mas tudo bem a gente vai conseguir counterar ali. Beleza, cara. Tu achou que esse punchzinho teu aí agora, rápido assim, ia, ia ser sucesso. Quem que que tu pensou em tacar o... <risos> é é umas pessoas assim que não dá pra entender. É sério. Não dá pra entender. Olha isso. O cara tacou na frente. Na frente do meu... Não, mano. Não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Se a minha peca chegar, mano Esse cara vai ser de, um, de, um, de uma Tancisse Minha peca deu um hit, meu Deus Meu Deus, cara, esse cara agora ele, ele, ele superou o cúmulo lá no bice. Eu sei que é eu sou nome também Mas o cara superou o cúmulo, entendeu? Ah tá, ah tá, beleza Vim aqui de corredor, vamos ver Tomara que ele não venha de meia cavaleira na nossa cabeça Bem provável que ele vai vir de meia cavaleira na nossa cabeça Mas pelo menos, cara Nós temos uma vantagem que é o seguinte Nossa coisa bateu lá E nós vamos dar bastante dano agora Meu Deus Fantasminha, mais um hit Meu Deus, Fantasminha Delícia Mano, o que que esse cara... Esse cara tá viajando num nível Esse cara deve tá drogado Só pode Só pode Só pode Agora ele vai fazer o que? Tacar a Tesla? Tacou a flecha Óbvio Precisava morrer com ali Quanto antes Tranquilo, ele gastou ali se a gente conseguir chegar lá vamos, lá, vamos conseguir chegar, então vai tá valendo, vai tá valendo. Mais um hit, ai! Talvez se eu tivesse usado ali, eu conseguia dar mais um hit. Mas olha lá, olha lá! Ah, moleque, Santos! Não foi pra tu, meu querido! Porque esse deckzinho aqui de peca é um deckzinho delicioso. O cara vai, vai tomando daninho ali na torre. O fantasma real é uma carta muito, muito bacana. Vamos aqui pra nossa segunda partida, vamos ver com quem que a gente vai jogar. Estamos jogando contra o gigante Delarix. <risos> eu acho que é assim que se pronuncia o nome do cara Do cara, da menina, não sei Mas enfim, vamos aqui ver o que o cara tem pra nós Nível 10, tranquilo Vamos começar dividindo os guardinhas E o cara já começou aqui fornalha ali Beleza, vou tacar o meu corredor aqui Corredor vai lá, filho, bate Bate, bate, bate Beleza, um tapinha lá Tá valendo, não é o que eu queria, mas tá valendo Entendeu? Não é o, o, o essencial pro negócio acontecer Entende? Pra tipo assim, ser top, top mas já, já é alguma coisa, entende? Às vezes a gente não precisa de tudo. Eu não sei nem o que eu tô falando, cara. Eu tô muito viajão hoje. Hoje eu tô viajão Olha isso, ele conseguiu calderar tudo. Meu Deus! Como aí? Como assim? Tacar um zapzinho aqui, porque eu não quero o espírito de fogo batendo na minha torre. E por enquanto tá sussa. Por enquanto vamos dizer assim que. Nossa, uau! Mas tá de boa. Vamos dividir os servinhos aqui, aguentar o coração um pouco, porque às vezes esperar é o ideal. E o cara veio de mago elétrico lá atrás Eu também vou tacar uma mago elétrico aqui detrás E lembrando que ele tem fornalha, né? Fornalha vai ser o, o, o complicado aqui do nosso, do nosso esquema Mas tranquilo a, a gente vai conseguir matar o mago elétrico dele Se a gente conseguisse dar um hit, mano Um hit só Ah, não, a gente, pelo menos vai morrer ali Beleza Vamos separar aqui os nossos Oh! O cara veio de príncipe, não é mesmo? O cara tá usando uma versão de príncipe com... Se a gente tivesse veneno nesse deck, ia ser uma delícia Mas a gente não tem, então paciência, né João? Paciência Não tem muito que você possa fazer Mas se a gente conseguir matar esse, esse executor dele vai ser uma boa Mata, mata executor Ai, caramba Beleza, zapzinho aqui Tacar aqui, isso aqui se eu conseguir matar aquilo ali vai ser uma boa Ai, isso foi ruim demais pra mim agora Conseguimos defender bem aqui Meu Deus, caramba Foi sufoco, o cara tá usando uma versão counter Do meu deck, mas beleza Beleza, ele vai ficar atacando Aí eu vou ser obrigado a gastar peca. aí vai. É... E vai ser sempre assim mas beleza, nós vamos partir já pro outro lado. Porque eu não quero eu não quero ficar de enrolação, entendeu? O cara tá gastando muito lixeira ali. Bora tacar coisa desse lado aqui. Bora vir pra esse lado aqui e vamos ver o que ele vai tacar. Ele vai tacar o quê? Beleza, foi pro outro lado? Tranquilo, queridão. Tranquilo, queridão. Não tem problema não, entendeu? Não tem problema não. A gente vai se virar com o que a gente tem. Beleza, a gente conseguiu levar aquela torre dele. E agora vamos tacar uma peca aqui. Zapzinho aqui, beleza Isso vai ser muito bom agora, o cara achou que ta... O cara achou que o jogo tava ganho O cara achou que o jogo tava ganho E isso, mano, eu, eu, eu fico triste quando uma coisa dessa acontece Que o cara tava ali achando Se achando maioral, eu tenho certeza Que ele tava, mas Perdeu Perdeu, perdeu, perdeu, perdeu, já era Então, gente, espero que você tenha gostado do vídeo, cara Não esquece de deixar muito like aqui embaixo De se inscrever no canal também Se você aí não for inscrito ainda E, mano, passa no meu Instagram, é arroba jvfeio Vou deixar o link aqui embaixo E aqui na tela também passa lá, é arroba jvfeio Futuramente, talvez a gente vai estar fazendo alguns sorteios lá Então não perde essa oportunidade Tô feliz demais que nós conseguimos aí esses baús deliciosos Deixa muito like, mano, pra gente abrir amanhã esses baús todos Aqui em vídeo, que vai ser muito top É nóis, valeu, tamo junto